O que, que você quer? É, espera! Quer dizer. Uh, eu, eu só ia uh, te dizer tchau. E. Eu não aguento mais isso. Eu. Eu menti pra você: uma alma humana não é forte o bastante para atravessar a barreira sozinha. Será necessário ao menos uma alma humana e a alma de um monstro. Se quiser ir pra sua casa, você terá que tomar a alma dele. Você terá que matar Asgore. desculpa. Eita, gente. Jurema em sua aventura. Ela está indo para o ponto final onde ela terá que derrotar o grande mal. Nossa, esse elevador! Meu Deus, gente. Olha só essa cidade. Seria a cidade dos monstros inteira? Acho que é, hein? Meu Deus, estamos indo no final, gente. Salvar. E essa música? Que isso? Aparece a casa do Toriel? O caminho está bloqueado por dois cadeados. Há ah, um recado aqui. Salve! Eu estou no jardim. Se houver algo que deseja me dizer, não hesite em vir até aqui. As chaves estão na cozinha do corredor. Ok. É uma flor dourada. Há ah, um pingente formado de caixa. Vai pegar. Você obteve um pingente de coração. Vai o que, que tem aqui? Tem uma adaga velha dentro, vai pegar? Vou oh. Deixa eu ver como é que está meus itens. Vamos pegar, dar um fã gente de coração, quem de defesa, melhores amigos para sempre. Gente! E a adaga velha? Não consegui ler, porque eu sou um apressado. daga velha, a perfeita para cortar plantas e vinhas. Vamos equipar, apesar de que eu não vou usar. Chapéu de cowboy, luva forte. Quarto em reforma. Há muito tempo uma criança humana caiu nas ruínas. Ferida pela queda, a criança chamou por ajuda. É uma cama de rei. Meu Deus, gente. Azrael, o filho do rei, ouviu o chamado da criança. Ele, a trou ele trouxe a criança de volta ao castelo. Com o passar do tempo, os dois se tornaram como irmãos. O rei e a rainha tratavam a criança humana como sua própria família. O subsolo estava cheio de esperança. Ai meu Deus gente, o que aconteceu nessa história? Meu coração! um dia a criança adoeceu gravemente a criança tinha apenas um pedido ver as flores douradas de seu vilarejo mas não havia nada que pudéssemos fazer no outro dia no outro dia a criança morreu Azriel, tomado pela dor Absorveu a alma da criança Ele se transformou Em um ser de poder imenso Com a alma humana Atravessou A gente que clima. peraí Oi, Lele. Oi? Oi. O que você tá fazendo? Gravando. Não, eu não sei. Tá aí? Não. Ah, eu tô aí logo. Não. Mas onde você tá? Eu tô e eu tô gravando. Mas o que você vai fazer tipo, em geral hoje? Nada. Ah, então eu tô indo aí pra você. Eu tô indo até aí, então relaxa pra temporada. Ok. Vou sair da academia então. Eu tô nervando o pessoal, tá ligado? Sim. Falou Era o escravo, gente Zé <risos> Não chama ele disso não, é o Lelê Ele carregou o corpo da criança sob o pôr do sol De volta ao vilarejo dos humanos Ah, ele conseguiu sair Azrael chegou ao centro do vilarejo Ali ele encontrou uma cama de flores douradas Ele carregou a criança até ela De repente, gritos ecoaram em seu redor. Os humanos viram Azrael segurando o corpo da criança. Eles pensaram que ele havia matado. Os humanos o atacaram com tudo que tinham. Ele foi atingido por golpes, a... golpes após golpes. Azrael tinha o poder para destruir todo, uh, todos eles. Mas, Azriel não lutou. Abraçando a criança com força, Azriel sorriu e saiu andando. Ferido, Azriel cambaleou até sua casa. Ele entrou no castelo e sucumbiu. Sua poeira se espalhou pelo jardim. Ai gente, que meu coração não aguenta isso. O reino entrou em, um, em desespero. O rei e a rainha perderam dois filhos, em uma só noite. Os humanos mais uma vez haviam tomado tudo de nós. O rei decidiu que já era tempo de acabar com o nosso sofrimento. Todo humano que cair aqui deve morrer. Com almas o bastante poderemos quebrar a barreira. Para sempre. Não falta muito agora. Reasgor hey, nos deixará ir. Reasgore hey, nos dará esperança. Reasgore hey, salvará todos. Aí a gente vai dar ruim. Você devia estar sorrindo. Também. Não está contente. Não está feliz. Você será livre. O que, que tem aqui embaixo? Último corredor. Ai, meu Deus, gente. Sans? Então você finalmente chegou. O fim de sua jornada está próximo. Em alguns momentos você encontrará o rei e juntos vocês de determinarão o futuro deste mundo mas isso é depois agora você será julgado você será julgado por cada ação que cometeu você será julgado por toda a XP que ganhou o que é XP é uma sigla ela quer dizer pontos de execução uma maneira de codificador causar aos outros quando você mata alguém seu XP aumenta quando você tem XP o bastante o seu love aumenta Love também é uma sigla, ela significa leve obtido por violência, que é Love, é Love of Violence, é isso aí. Um método de medir a capacidade de alguém infligir dor, quanto mais você mata, mais fácil fica se distanciar de tudo, quanto mais você se distancia, menos dor irá sentir, e mais fácil fica agora você ferir os outros. Agora você entende, é hora de começar o seu julgamento, olhe dentro de si mesmo. Você realmente fez a coisa certa? E, considerando o que você tenha feito, o que irá fazer agora? Tal tá um momento para pensar sobre isso. Então, né? Eu não matei ninguém, só <risos> a Turiel porque eu não sabia e uns monstrinhos que eu também não sabia. Pra falar a verdade, não importa muito o que você disse. O importante é que você foi honesto consigo mesmo. O que acontecer agora, deixamos em suas mãos. Obrigado, Sans. Obrigado, Santos. Eu vou... Pss, sala do Trono. O que, que tem aqui embaixo, gente? Tô curioso, né? A gente tá no fim. Vamos dar uma última olhada. ah. Uhum, uhum, uhum. uhum. É um caixão, há um nome gravado nele, Jurema. Ai, meu Deus! Suas as... Não gostei, você achou que a Jurema vai morrer. Jurema. Jurema, olha o rosto, gente, olha o rosto dessa coisa. É linda, é a coisa mais linda do mundo. Por que você acha que os dois lá se pegaram por causa da Jurema? Você olha pra Jurema, ela é tipo o cupido. Da terra do submundo. Ai, meu Deus. Lá, lá, lá. Alguém aí? Só um momento. Estou quase terminando de aguar essas flores. Prontinho. Salve, como posso te ajudar? Aí a, Ju a faz. Pluxo". Com licença! <risos> ah. Eu quero tanto dizer. Você gostaria de uma xícara de chá. Mas... você sabe como é. Dia lindo hoje, não? Pássaros cantando, flores desabrochando. Clima perfeito para brincar de bola. Você sabe o que temos que fazer. Quando estiver pronto, vem até a próxima sala. Meu Deus, é um trono. Que é isso? É outro trono coberto por lençol branco. Que tenso. Pense nisso como uma visita ao dentista. Para que outro save? Está preparado? Se não está, eu entendo. Eu não estou preparado também. Uou! Esta é a barreira. Isto é o que nós nos mantém presos no subsolo. Se, se por alguma chance ainda houver algo que precise fazer, por favor, faça. Continuar. Entendo. Então é isso. Preparado? Uma luz estranha ilumina a sala Ai meu Deus O crepúsculo resplandecente resplandece através da barreira Parece que sua jornada finalmente acabou Você se enche de determinação Humano foi bom te conhecer. Adeus. Tô gravando, Lu. Gente, olha esse Asgore. Que que eu faço? Eu mato ele? Eu não sei. Vamos tentar conversar com ele. Mas não havia nada a ser dito. Gente, eu acho que eu vou ter que matar ele, porque não existe como dar mercy nele. Gente, eu, eu não quero ter que matar ele, mas acho que, ah, mano. Gente, conversar, mas não nada é. Tá, aquele golpe eu entendi. Fast food. Gente, eu vou atacar ele. É, eu vou ter que matar ele. rasgor eu não quero te matar. Hasgore. Gente, vocês estão ligados que eu não quero matar ele, né? Azul, azul. Ai, ai. Fech foot. Meu Deus. Golpe chato. Food Azul, laranja, laranja. Eu não queria ter matado a outra lá. Merda. Eu acho que eu vou ter que eu não vou conseguir vencer ele de primeira. Fast food. Vai. Azul azul azul. Eu não consigo desviar desse golpe. Olha. Não tem mais. Não tenho. Ou eu morro ou eu morro. Azul, azul, azul, azul. Rotário. Porque ele tava com uma cara tão boazinha, eu já tava achando que ele era tipo super amigo. Toma gore. Não morri. Mas eu vou morrer. Vou ter que, né? Começar a luta. Azul, azul, azul, azul. Uh, uh, uh, uh. O destino está em suas mãos. Jurema, tenha determinação! Quantos itens nós temos? Acho que com isso dá para ganhar. Vamos pular esse chat. É, tipo, ele quebrou o nosso negócio de piedade, não dá pra fazer isso. Esse é o que dá, tem que fazer o final neutro, né, gente? Ah, gente, eu não quero matar ele, mas... Acontece, né? Então, Bora. Laranja, a gente vai conseguir vencer o Asgore. Ah, isso por isso que falaram, tipo assim, gente. Eu matei a Toriel, e eu lembro de vocês falando que eu tinha que pegar nível 5, porque senão eu não ia, ia ser muito hard eu vencer o Asgore no nível 1 fazendo a tipo a run neutra. Agora entendi, vocês me ajudaram muito. Ai não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. É muita bolinha. Vamos comer um fast food. Laranja, laranja. Se ele ficasse só dando esse golpe, era fácil. Bosta. Ó, já tô pegando o jeito de, desse chefe. Toma. Vamos. Gente, a bateria tá acabando, tá? no pó. Ui. Dá pra dar mais um hit nele? Vamos comer agora. Fast food. E atacar. Azul, laranja, laranja. Nossa, ele ficou mais puto, gente. Agora minha vida tá lascada. Asgore, eu sairei desse mundo. Você querendo ou não, pois meu nome é Jurema. E Jurema não nasceu nesse mundo para perder uma batalha. Pois Jurema derrotou os mais vastos inimigos, apenas sendo a Dora Aventureira. Pois ela fez o papel de Dora Aventureira, só que ela não conseguiu ganhar, então... Ela subiu um monte. E caiu nesse buraco. Por isso. Por isso Jurema. É tão parecida. Com a Dora Aventureira. Pois ela na real. Ela é sua irmã. E o símbolo de aventura. Nossa gente. E o símbolo de aventura. Vem na família. Aventureira. Cujo seu nome completo nunca foi dito. E seu nome é. Jurema Aventureira. Gente, parece que tá épico, mas não tá não, do jeito que eu tô falando. Tô, tipo, cagando com o momento. Então, Asgore. Esteja pronto. Pois essa será seu, esse será seu último duelo. Ah, então é assim. Eu lembro do dia após meu filho morrer. O subsolo inteiro estava sem esperança. O futuro mais uma vez havia sido tomado de nós pelos humanos. Em um momento de raiva, eu declarei guerra. Eu disse a todos que destruiria qualquer humano que viesse aqui. Eu usaria sua alma para me tornar um ser poderoso divino. E nos libertaria dessa terrível prisão. Então, eu destruiria a humanidade e deixaria os monstros viverem na superfície em paz. Logo, a esperança de todos haviam retornado. Minha esposa, porém, se sentiu repugnada por minhas ações. Ela foi embora desse lugar e nunca mais foi vista. Honestamente, eu não quero poder. Eu não quero ferir ninguém. Eu só queria que todos tivessem esperança. Mas eu não aguento mais tudo isso. Eu só quero ver a minha esposa. Eu só quero ver o meu filho. Por favor, pequeno. Essa guerra já se estendeu por tempo demais. Você tem o poder? Tome minha alma e vá embora desse lugar amaldiçoado. Ai, gente, o que eu faço? Eu não quero matar ele. Vou ter piedade dele, gente. Depois de todo o mal que eu fiz, você prefere ficar aqui embaixo e sofrer? A viver feliz na superfície? Humano, eu lhe prometo. Pelo tempo que ficar aqui, minha esposa e eu faremos o melhor para cuidar de você. Podemos sentar na sala de estar contando histórias na lareira com torta de canela. Podemos, como, ser uma família. Mas sua esposa morreu, cara. Idiota, você não aprendeu nada? Neste mundo é matar ou morrer. Puta, ele pegou todas as almas. O jogo fechou, gente. Acho que eu tinha que matar ele. Então calma aí que eu já volto. Gente, eu fui entrar no jogo, olha o que aconteceu. Eu. O, o, apareceu tipo Save Flowy e eu tô nível 99999. Jurema level é. Arquivo apagado. Meu Deus! Salve, sou eu, Flowey. Flowey, a flor. Gente, a câmera vai acabar, me desculpa, mas. A gente continua jogando, eu não vou parar agora. Te devo um grande agradecimento. Você acabou mesmo com aquele velhote. Sem você, eu nunca teria conseguido passar dele. Mas agora, com sua ajuda... Ele está morto. Eu peguei as almas humanas. Puxa, estive vazio por tanto tempo. É tão bom ter uma alma dentro de mim de novo. Hum, posso sentir ela se mexendo. Ah, tá sentindo. Só, não tá? Bom, isso é perfeito. Afinal... Eu tenho apenas seis almas e ainda preciso de mais uma. Para me tornar um deus, então, com meus poderes novos Monstros, humanos. Todos. Eu mostrarei a eles o verdadeiro significado desse mundo. Ah. Esquece sobre escapar para o seu arquivo salvo. Ele se foi para sempre. Mas não se preocupe. Seu velho amigo Flowey achou uma substituição para você. Eu vou salvar por cima de sua própria morte, para que assim você possa me ver te fazer em pedacinhos sangrentos. De novo, e de novo, e de novo. O que? Você acha mesmo que você pode me deter? <risos> você é mesmo idiota. Gente... Gente, que que é isso? Calma, calma, que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Gente, que que tá acontecendo? Aviso Ai, que ótimo. Uh, delícia. Gente, olha isso. Que, que genial esse jogo. Ah, isso. Vai. Vai elogiar o jogo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Gente, o que tá acontecendo? Aviso. Me ajuda, ai que delícia essas vidinhas, gente. Arquivo, o que? Aviso. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Ai. Me ajudem. Ótimo. Olha que delícia a gente pegar essas vidinhas assim. Lá vai. Ui, ui, ui. Gente, que. Mano, eu não tô entendendo esse boss Só sei que ele é muito loucão Gente Meu Deus e Ainda meu telefone tá tocando, eu não vou atender agora não Aviso Azar Desespero. Preso. Matar. Ai. Sonhos. Sonhos. Vida. Ah, não consegui pegar mais. Arquivo o quê? dois carregado aviso gente que boss fight mais bizarra da hora mais bizarra peguei você gritou por ajuda alguém me ajuda ai que delícia ó, ó gente assim é bom ah. meu deus ai, gente Gente, calma, eu tô concentradão. Aviso. Que é o último, gente Vai O poder de... dos Power Ranger <risos> Obrigado Almas Nós juntos com Jurema Derrotaremos o nosso inimigo Defesa de Flow caiu pra zero Então o próximo ataque que a gente der já era Toma Toma! Toma! Toma de novo! Você não vai ganhar de mim, Flowey. Você não entendeu? Eu sou a Jurema, a criadora do universo. A Cupido do mundo. A pessoa que todo mundo ama. Até o Skype tá tocando, gente. Meu Deus, eu não vou parar agora. Gente, tá frenético demais. Amor. Isso. Amor mais. Eu quero mais amor. Gente, mais amor. Me ajudem, almas. Mais amor. Mais. Gente, é muito frenético para um jogo só. Como que o um jogo RPG pode ser tão epicamente épico? Gente, a câmera ainda não acabou a bateria. Isso significa que é bom. Jurema está do nosso lado. Gente, vai. Nós vamos fazer vamos derrotar essa Kenga Flowey. Tu morrerás para sempre. Eu, eu errei a. Oi! Oi! Me semo. Ai! Não! Não! Isso não pode estar acontecendo! Você! Arquivo 3 carregado! Filho de uma puta! É muito idiota! Escreveu três carregados, escreveu três carregados, 3... <risos> escreveu três. Ah, aqui é vocês carregados. Você pensou mesmo que podia me derrotar. Eu sou o Deus desse mundo. E você? Você é deprimente. Deprimente e só. Puxa, é verdade. Seus amigos insignificantes não podem te salvar agora. Chame por ajuda, eu te desafio. Grite no abismo: Mamãe, papai, alguém me ajude. Veja que bem isso vai te fazer. Você gritou por ajuda. Mas ninguém veio. Puxa, que peninha. Ninguém mais vai poder ver você morrer. Opa! O quê? Como você. Bem, então, carregamento falhou. Onde? Onde estão meus poderes? As almas. O que estão fazendo? Eu não sei o que a gente faz agora Bom, a câmera acabou a bateria hum... Ah, gente Vamos conseguir o mesmo negócio O que você está fazendo? Você é mesmo que eu aprendi algo com isso? Não Foda-se, eu vou dar piedade Meu pai não vai mudar nada me Matar é o único jeito de acabar com isso Não ligo Se você me deixar viver Eu voltarei Não ligo, que você volte Eu vou te matar Vou matar todo mundo. eu não ligo. Vou matar todo mundo que você ama. Por quê? Por que você está sendo tão legal comigo? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Flow escapou. Hum, interessante, gente. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vai, uhum. Toby Fox. Design do logo, artista de cutscenes. Artista. Acho que a gente acabou, gente, no final neutro, né? Porque não dá pra fazer o final verdadeiro. A bosta da câmera acabou a bateria, né? Vamos ver se vai ter alguma coisa depois disso, mas... Eu vou depois fazer o, verdade o final verdadeiro em live. Que é onde você tem que jogar o jogo 100% salvando as pessoas. E depois eu vou fazer o genocídio. Vamos ver, mas acho que a gente conseguiu sair. Aí, ó. Epa, tem alguém aí? Bom, vou deixar uma mensagem então. Olha lá, acho que a gente conseguiu sair. Desde que você foi embora, as coisas aqui embaixo estão diferentes. Agora que Asgore se foi, Undine se tornou a imperatriz do subsolo. Ela decidiu destruir todo humano que vier aqui. E já que as almas humanas desapareceram, ela também começou a procurar algum novo jeito de nos liberar. E quando ela conseguir, ela vai declarar a guerra contra a humanidade. Quer dizer, esse era o plano do Asgore, também. Mas ele era meio ruim ao lidar com essas coisas. Undine também expandiu a guarda real de forma massiva. Ela disse que a primeira coisa que ela vai fazer quando sairmos daqui é pegar o exército dela, pra te caçar e então te destruir pessoalmente. Nesse tempo, estive batendo naquela porta das ruínas, mas aquela senhora que ficava lá não esteve me respondendo. Talvez ela não esteja se sentindo bem. Ei, hey, Sans, com quem está falando? Ah, é só o humano. Ah, legal. Espera, você disse humano? Posso falar com ele? Claro, divirta-se. Ei, hey, um dine. É a Imperatriz agora. É demais. Ela me designou a posição real mais importante. É isso mesmo. Esse é literalmente o título. O que eu faço? Ela me disse pra... Uh, ficar por aí e parecer bonito. Bom, esse é o trabalho perfeito para mim. Eu já faço isso o tempo todo, sem nem tentar. Finalmente, sou importante. E tudo graças a você. E as coisas horríveis que você fez. Obrigado, humano. Volte para nos visitar algum dia. Pera. Seria capaz de um te matar. Mas você ia poder me ver. Então você tem que arriscar. Você tem. Te vejo logo. Hum. Agora foi? Oh, Flowey. Ei, desde que você me derrotou, eu estive pensando. Será que matar é, coisa, é, é, é, é o necessário? Eu sinceramente não sei mais. Tenho pedido pra você. Prove para mim, prove para mim que você é forte o bastante. Chegue até aqui desde o começo, sem, ma sem matar ninguém. E eu não vou matar o rei. Talvez você consiga o seu final feliz. Então, o que vai ser? Vai provar a mim? Ou será que vou te ver sofrer mais? Seja o que for, estou interessado. Aí gente, então depois para a gente fazer o final verdadeiro, a gente tem que jogar... Eu vou jogar em live, né? Porque eu não vou fazer mais 10 episódios ou 12 é, mas gente, realmente o jogo foi muito bom, um jogo que literalmente mexe com você, porque ele... Você começa o jogo e você acha que é um RPG normal, onde você ganha level, porque o jogo te fala que é level, o nome significa LV, nível. Aí você pensa, beleza, vou matar todo mundo. Só que você acaba quando você vai jogando, você descobre que level significa nível de violência. Ou seja, eu, quando eu matei a Toriel, eu não sabia que 90% das pessoas não sabia que era assim. Porque normalmente você aprende que se você agir, você consegue escapar. Só que com ela não funcionava. Então a gente pensa que é o que? É um RPG normal. A gente vai deixar la com 10 de vida e ela vai deixar a gente passar. Só que não foi isso. A gente literalmente matou ela sem mesmo saber que a gente chegou a realmente matá-la. Então esse aqui é um jogo bem da hora, gente. É... Antes de vocês estarem pedidos pra eu jogar, eu já estava querendo. Hum, mas agora é o último vídeo de Undertale no canal. Eu não vou trazer mais vídeos, mas sim lives onde eu vou jogar o final verdadeiro e depois eu vou fazer o genocídio, que é o que vocês tanto querem mas então foi isso gente, espero que vocês tenham gostado da série eu realmente amei, se vocês quiserem me passar mais alguns RPGs assim desse estilo, eu tenho um aqui, mas eu anoto o que vocês passarem é, foi uma bosta que a câmera acaba a bateria no meio da gravação mas então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, favorito, se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo. Não se esqueçam de comentar. Dar aquela avaliada aí pra ver o que vocês acharam. Se você chegou no canal agora, cara, eu recomendo que você, pra não brisar, veja os outros vídeos. Eu vou deixar na descrição. É... Ah, na descrição a playlist do vídeo. Mas até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal, falou!